Planeta Azul é colorido. Olá, boa noite. O Globo Repórter já está no ar e te convida para uma viagem de reflexão. O que estamos fazendo com a nossa casa, o nosso planeta? Como combater os efeitos de séculos de poluição? Muitíssimo boa noite. Há exatos 30 anos, líderes de 178 países se reuniram no Rio na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Eco 92. O Rio de Janeiro já é a capital mundial da ecologia. Cientistas do mundo inteiro alertaram para o perigo que o aquecimento global representaria para o planeta. E eles deixaram claro, as consequências afetariam diretamente as nossas vidas. Três décadas depois, os riscos se tornaram realidade. O que teria sido diferente se muitos dos acordos fechados há 30 anos não tivessem ficado só no papel? O Brasil que vamos mostrar agora talvez não precisasse estar numa corrida contra o tempo. Os oceanos subiram. O Atlântico avançou sobre o delta do Parnaíba. Todo o nosso litoral está mudando. É possível evitar? Na aridez, vivemos a realidade da desertificação, onde as consequências das mudanças climáticas são mais graves. Nossos paraísos estão ameaçados. A terra esquentou e o Brasil já tem quilômetros de paisagens desoladoras. A batalha contra o aumento da temperatura é a chave da sobrevivência. E ela já é intensa, bem aqui, justamente onde a vida começou para nós. Nenhum tesouro é tão precioso quanto este, a água doce, que é abundante na maior e mais importante floresta tropical que existe. O encontro das grandes riquezas do nosso tempo acontece aqui, no mundo das águas amazônicas. O colossal Rio Negro. Mais de 2 mil quilômetros e um volume d'água que supera todos os rios da Europa juntos. Aqui ele se exibe majestoso. Num labirinto de mais de 400 ilhas, estamos em Anavilhanas, o segundo maior arquipélago fluvial do planeta parque nacional complexo com lagos isolados e passagens estreitas. Os chamados furos de rio. Esse é o Tamuatá. Eu vou convidar vocês para ver uma imagem espetacular. É um espelho d'água tão perfeito que a gente tem uma espécie de uma miragem. É como se a gente estivesse vendo a copa das árvores no fundo do rio. As florestas de Gapó surgiram na terra há mais de 2 milhões de anos e guardam o segredo dessas águas. Folhas e troncos se decompõem aqui, gerando a cor e a acidez. Que magia tem no Rio Negro? Ele traz nele tanta vida, uma entidade, algo que por si só já é suficiente. Ele é considerado o maior rio de águas negras né, do, do mundo, nascendo lá na Colômbia e vindo, né, entrando no Brasil ali para o São Gabriel da Cachoeira. A Jô nos recebe na base flutuante do parque, a mesma que expandiu os horizontes dessa pernambucana. Eu não conhecia a Amazônia, né, até vir para fazer o concurso. Então, eu tinha aquele imaginário, né, da televisão, da Amazônia, da floresta. Era tudo real. Bem real. Ficar assim na varanda de um flutuante não é sempre tão tranquilo. Jason e Jack são jacarés açúcar com mais de 3 metros. Vivem nos arredores da base há 25 anos. Nossa câmera desperta um instinto selvagem de quem está no topo da cadeia alimentar. É como encarar a pré-história numa viagem de descobertas ancestrais. Nós estamos passando agora por um lago cheio de macacarepuias. O que é isso? São uma das árvores mais antigas da Amazônia. Os pesquisadores descobriram essa característica há bem pouco tempo. Essas árvores podem ficar submersas cerca de nove meses seguidos. E elas têm passado muito tempo assim. Na época da seca, choveu bem mais do que o esperado. O verão amazônico teve poucas praias. Vamos investigar o passado para entender o ritmo das mudanças. E logo no início da trilha, a gente já enfrenta aí essa chuva. A gente costuma dizer que nada é fácil, entendeu? <risos> Surgem rochas mais antigas do que a própria Amazônia. É aqui. Chegamos às Grutas do Madadá. Uma prova de que o planeta está sempre em transformação. A gente está entrando nesse lugar aqui num dia de muita chuva, o que torna tudo ainda mais especial. A gente faz uma viagem no tempo e não é uma viagem qualquer. 400 milhões de anos atrás, tudo isso daqui ficava debaixo d'água. Naquela época, é, essa região ela era considerada o mar. Um mar raso, assim, algo como o mar Mediterrâneo, hoje em dia. Estima que entre 30 e 50 metros abaixo do nível do mar. Nós temos umas criaturas que a gente chama de escólitos, né, que eles faziam perfurações nessa rocha, e essas perfurações foram preservadas. Essa junção de calor com umidade uh, que a gente está vendo agora, esse dia tão chuvoso, isso para a vida é algo assim... A vida aqui explode mesmo, né, em profusão. O mar virou selva lá fora. Aqui dentro, ferro e arenito levantam uma questão. Se os oceanos já subiram e desceram, a Terra esquentou e esfriou. O que causa tanta preocupação agora? A resposta é a velocidade. Então as coisas, elas se transformam naturalmente, né? Mas a gente, principalmente, né, o homem contemporâneo, com toda a tecnologia, né, e as necessidades, ele acelerou, né? Ele tem acelerado isso, mas como que a gente pode fazer chegar a essas pessoas, tocar o coração, né? Ela também depende de tudo isso aqui. Né? Eles são meus amigos da vida inteira. Cor de rosa a preferida da menina que, aos oito anos, já nadava com os botos. A gente morava num flutuante parecido com esse, só que era todo de madeira. E os botos sempre via. E quando ele se aproximou de mim, comecei a interagir como nós estamos interagindo aqui. Esse rapazinho, ele se chama Kurumi. Arpoaram ele onde ele acabou perdendo toda a arcária dentária e Nossa. o bico dele atrofiou, ele ficou deficiente. Mas, apesar disso, ele sai para caçar e se vira. Marisa, hoje a gente pode dizer que você é uma verdadeira guardiã desses bichos, né? <risos> Eu tento. <risos> Os botos só ganham 2 kg de peixes por dia. O restante ele tem que caçar na natureza. Tem animal que passa de 3 quatro 4 meses sem aparecer. Só que quando o Chico chega, os outros se afastam. Tem uma hierarquia entre eles. Quando que pode, obedecer para dar um juízo. <risos> o jeito é mandar o peixe para longe. Ó, ele vai lá buscar. Já foi lá. Quando ele vai buscar, os Olha, outros chegam. Imediatamente, aqui, né? aqui é a Priscila. Ela ensina a importância e a inteligência desses animais para os visitantes. São animais carinhosos, que só querem amor. E às vezes eu não entendo por que tem gente que maltrata. Por isso, ela deu fim ao mergulho com os botos. As pessoas não respeitavam, e queriam subir, agarrar, segurar, montar, dominar, e o CMBO lhe apoiou. A proibição virou regra. Os maiores golfinhos de água doce do mundo estão protegidos em Anavilhanas. Fora daqui, 600 botos são mortos por ano para servir como isca de pescaria. Os botos tucuxi também estão ameaçados. A espécie acabou de entrar para a lista vermelha do risco de extinção. Tem muita coisa mudando. O perigo cada vez mais se espalha pela Amazônia. O garimpo ilegal e o desmatamento causaram a contaminação da água em Alter do Chão, no Pará. A Amazônia teve recorde de alertas de desmatamento. Se a Amazônia se encontra devastada, uh, o resto do, do, do país vai sofrer consequências, é inevitável isso. Está tudo relacionado. Vivemos a corrida do tempo contra a insensatez. Das queimadas da floresta ao avanço do mar em outro paraíso brasileiro. Daquele lado, o Maranhão. Aqui começa o Piauí. O que separa os dois estados, o único delta em mar aberto das Américas, com 73 ilhas. 2.700 quilômetros quadrados. Um emaranhado de ilhas entre braços de rios. O rio Parnaíba é o caminho central, em direção ao Atlântico. Mas é o oceano, com a elevação dos mares, que avança sobre o delta. As águas sobem 3 centímetros ano a ano, mundo afora já engoliram 2,5 quilômetros e meio de terra no delta do Parnaíba. Um grave risco para os manguezais. Mangues são raros, apenas 1% das florestas tropicais do mundo. E nós temos as maiores áreas contínuas. Se a gente parar para pensar nas mudanças climáticas, o mangue é uma grande arma contra o aquecimento global. O ar que a gente respira é filtrado aqui com muito mais intensidade do que em qualquer outra floresta do planeta. Basta olhar do alto e ver como quilômetros de delta, cobertos de mangue, ajudam nessa batalha. Esse berçário de vida é a casa dos maracones. Ó, oh, tem bem um aqui. ó. Oh. Esses caranguejos vermelhinhos são a principal fonte de alimento para o guará, que é um dos animais na qual a gente encontra em vasta abundância aqui no delta do Parnaíba. O maracone é rico em caroteno, que dá aos guarás esse vermelho escarlate. Dois doutores em biologia investigam o impacto das mudanças climáticas por aqui. Anderson Guzzi, da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e João Damasceno, da ONG SAVE Brasil, dedicada à conservação das aves. Elas vivem um dilema na jornada milenar de migração pelas Américas. Professor, das cinco rotas que chegam ao Brasil, quantas passam pelo Piauí? Duas delas, a Rota Atlântica e a Rota Nordeste. São 21 espécies que, que vêm aqui para o Brasil, né? Dessas 21, 4 estão em risco de extinção. E, consequentemente, essas aves migratórias dependem dessas regiões de estuário e do mangue. Diminuindo a área, diminui com certeza as populações. Elas são é, diretamente relacionadas. O mar recua e a praia do Pontal se transforma. O banquete está servido. Algumas espécies voam de 5 a 7 dias sem parar e elas só pensam única, exclusivamente em comer. Todos os anos elas migram do Hemisfério Norte para o Brasil, é... quando o inverno está chegando próximo dessas áreas do Ártico-Canadense, que é uma poção lá próxima ao Polo Norte. Aqui nesse bando a gente consegue ver duas espécies ameaçadas, o maçarico de costas brancas e o maçarico rasteirinho. Eles colocam a cabeça toda dentro da água para poder capturar alguns micro-organismos. Né? Eles precisam dobrar de peso em poucos dias. Só assim terão energia para retornar ao Ártico. Se as mudanças, é, alterações climáticas continuarem no ritmo que estão, então pode haver uma diminuição da área de estuário e da área de mangue, não só aqui, mas no mundo todo. Essa área, por exemplo, estaria completamente inundada. Navegamos pelo lado maranhense dessas águas. A Ilha das Canárias é a maior do delta. Tem 3 mil moradores, como o seu Hélio, que nasceu aqui há 55 anos. O seu Hélio tem um mapa feito em 1978, ou seja, há 44 anos... E naquela época o Delta tinha um total de 83 ilhas, 10 a mais do que hoje. As ilhas desapareceram, né? Uma dessas aqui, né? que era aqui bem na frente da, da Ilha das Canárias, e outra também que desapareceu aqui na nossa região era uma que tinha próximo da Boca da Barra, que nós chamamos. Inclusive a extensão, a largura do rio, que está é, muito lá. O medo é grande, né? A maré vai invadindo e a gente está afastando. Uma das cenas mais simbólicas surge na praia de Macapá, em Luiz Correia, litoral do Piauí. Então chega ao ponto que é preciso que você faça essas estruturas para ver se retarda um pouco mais esse avanço. Então eu vi essa transformação acontecer debaixo dos meus pés e diante dos meus olhos. Quase um quilômetro de avanço de nível do mar. Os registros históricos da comunidade, casas antigas, a história de muita gente, está debaixo d'água. De onde a gente está? Você consegue lembrar onde era a casa de vocês? Consigo. É, a gente pode, nessa direção, uns 800 metros é. para dentro, era a nossa casa. Né? Então, além da nossa casa, ainda tinha uma faixa de areia bem extensa. Né? A antiga vila só existe nas fotos. A marézinha tomando, a gente manchava, pulava para outro campo. Foi preciso achar um refúgio. A minha família ela foi uma das primeiras famílias a chegar na praia do Maramar. -Mar, né? tipo, totalmente desértica, não tinha acesso, não tinha estrada, não tinha nada. Então a gente se estabilizou aí. Dos 11 filhos do seu Raimundo, só a Irton cursou faculdade. Se formou biólogo. De certa forma, o que você estuda com as aves é o que você viveu. Essas duas histórias acabaram se cruzando para ti? Acabaram se cruzando, né? Está acontecendo a mesma coisa com elas. Né? A gente perdeu área de moradia, elas perdem área de alimentação. Já passou da hora de entender. Todo mundo está tá no mesmo barco. E isso mexe no ciclo de vida de todas as expressas. Nessa faixa de Mata Atlântica, no litoral norte do Espírito Santo, a gente percebe isso. Aqui, por causa do aumento da temperatura, um ser vivo está mudando de cor. Nós estamos entrando na água, vamos junto com os biólogos aqui para ver isso bem de perto. Vamos lá, né? Ana Carolina e Ângelo, doutores em oceanografia, investigam as mudanças climáticas. Na maré baixa, caminhamos com cuidado. Essas bolinhas aqui que parecem até um biscoitinho assim, isso já é coral? Isso aqui já é coral, a gente está tá andando por cima deles. Tem coral e tem alga. É um dos lugares onde a gente tem a maior diversidade de algas marinhas, é, provavelmente a maior do Oceano Atlântico. Estamos na costa das algas, uma área de proteção ambiental conectada por esses sensores de temperatura a uma rede gigantesca que monitora a zona costeira por todo o Oceano Atlântico, de polo a polo. E a gente viu aqui nos últimos quatro anos de monitoramento é que está chegando muito nos extremos. A temperatura já está um grau mais alto, mas a cada verão, a cada período mais quente, a gente vê ainda esses picos de temperatura muito altos, né? Então, dois, três graus a mais a gente consegue medir e isso é muito ruim para os organismos. Eles conseguem se adaptar a mudanças no ambiente numa escala geológica, de centenas, milhares de anos. Agora, de um ano para o outro, eles não têm esse tempo. Quando o coral fica branco, vai mudando de cor, é sinal que ele está doente. Mas à medida que a situação fica mais grave, a textura também muda. A gente encosta nesse aqui, por exemplo, e ele está bem áspero, como se fosse uma rocha. Então os biólogos explicam que esse coral aqui já morreu, sobrou apenas o esqueleto dele. Sem os corais, espécies vão sumindo. Há quanto tempo o senhor pega pouco aqui, seu Júlio? Uns 30 de janeiro. Muitas vezes a gente está precisando de alguma coisa para comer e não consegue pegar na praia. Quando isso aqui acabar... Nós todos já cabemos <risos> O que será do futuro? Navegamos pelo rio Piraquemirim, em Aracruz Até um claro limite entre a vida e a morte Dá um sentimento ruim, assim, de tristeza mesmo Chegar perto de um ecossistema destruído desse jeito, ainda mais o um manguezal, que a gente sempre ouviu que é um berçário, um lugar onde a vida começa. E aqui está parecendo um cemitério. Estamos diante de uma anomalia. Em 2016, o fenômeno El Ninho foi levado ao extremo pelas mudanças climáticas, gerando uma tempestade sem precedentes. Foi tão diferente do habitual que chegou a chover granizo, teve gelo aqui no Mangue. Sim, bolas de gelo do tamanho de uma bolinha de ping-pong. Aqui no Mangue? No Mangue. Isso nunca tinha sido visto por aqui? Não, não há relatos disso não, nem no Espírito Santo nem no Brasil. Foi uma devastação de cerca de 500 campos de futebol que a gente viveu. É, a gente não imagina perder um ecossistema quase inteiro em poucos anos. Né? É, a gente escuta histórias sobre isso, a gente lê sobre isso, mas quando a gente visualiza estar e pisa num lugar como esse devastado, por mudanças do clima, é assustador. Tá vendo aqui em cima? É pura raiz. As raízes das árvores mortas que estão se decompondo. O solo está entrando em colapso. Na mesma época que esse manguezal aqui, no Espírito Santo morreu, houve uma morte intensa de manguezais na Austrália, por exemplo, por causas provavelmente bem similares. A partir do momento que essas florestas morrem, elas começam, elas viram uma fonte de CO2 para a atmosfera. Então elas intensificam o problema do né, aumento dos gases estufa na atmosfera. A gente descobriu há poucos anos que essa floresta aqui no Espírito Santo, onde a gente está, é uma das florestas que tem a maior concentração de carbono do Brasil, por hectare. E já liberou mais de um milhão de toneladas. O equivalente a uma cidade com 100 mil brasileiros ao longo de um ano. Nosso planeta é como um paciente no hospital. E a doença é o aquecimento global. É A gente está na UTI, então a gente está presenciando uma crise climática super séria. Eu acho que é, a sociedade como um todo não tem essa noção de urgência, eu acho que até a gente. Cientistas afirmam que nos últimos 125 mil anos a Terra nunca esteve tão quente. E a gente aqui está perdendo tempo para virar esse jogo. Mas enquanto os grãos da ampulheta correm contra nós, criaturas minúsculas realizam feitos enormes. Mais do que uma lição, é uma inspiração. Abelhas espalham sementes. Cupins cuidam da terra. Cada peça da engrenagem tem uma função. Quer dizer... Uma vida depende da outra, né? Uma vida depende da outra. Eu vejo a importância de tudo isso, né? E como que a minha vida depende disso. Olha esse aqui também. É diferente. Às vezes a gente olha uma árvore e olha a árvore por si só, mas ali a gente tem um sistema complexo que vai desde um fungo até aquela árvore gigante que a gente está vendo ali como um indivíduo, né? O macacu é um tesouro amazônico eles se destacam como as maiores árvores que a gente tem nesse ambiente do arquipélago. Né? Então, de longe a gente consegue ver o quanto que eles são, né, esplendorosos, grandes. E nem precisa ter visão de águia para sacar a falta que esses gigantes podem fazer. A destruição da floresta já altera as chuvas na Amazônia, muda o clima em muitas regiões no país mexe com o um sistema que a natureza criou para equilibrar o planeta. Uma grande quantidade de água passa por dentro das árvores e ajuda a formar um ciclo dinâmico lá em cima. Árvores transpiram. As folhas liberam água na forma de vapor. Cada gigante lá embaixo lança na atmosfera mais de mil litros por dia e na Amazônia existem cerca de 600 milhões de árvores é como se um rio maior que o imenso amazonas corresse nos céus influenciando o clima de toda a américa do sul de uma hora para outra o tempo muda aqui na amazônia a chuva chegou já não dá para enxergar nada é um temporal tão forte que a gente decidiu dar uma paradinha aqui esperar um pouco a chuva amenizar e olha só o resultado da minha equipe <risos> chovendo dentro do barco isso passa logo passa vai demorar muito mas não Essa é só Amazônia se você vir para Amazônia e não pegar uma chuva você não veio para Amazônia ela passa e deixa um presente o dourado da tarde encobre as águas negras. Como não desejar dias melhores? É possível, sim, ter esperança. Quando cientistas do mundo inteiro alertaram para a importância da camada de ozônio, foi até possível frear os buracos que os gases tóxicos abriram na atmosfera. Esse escudo natural da Terra contra os raios solares lentamente vai se curando. Contra o aquecimento global, o planeta só precisa de uma chance. O pôr do sol do delta do Parnaíba é mais vermelho. Centenas de guarás vão chegando. Todo dia, o mesmo compromisso. Passar a noite juntinhos em duas ilhas da Baía do Caju. Mas se as ilhas do delta continuarem a sumir... Bom, essa é uma cena... Que, infelizmente está em risco também né? Sim, sim, muito provavelmente esse espetáculo que a gente vê hoje aqui, ele pode estar com os dias contados. A vida corre risco e o verde vai se transformando em deserto. Esse foi um dos mais importantes alertas feitos na Eco 92, 30 anos atrás. Você vai ver que a desertificação já é um pesadelo no Nordeste do Brasil. E o único centro em todo o planeta criado para combater o problema virou o próprio deserto. O planeta esquenta e um mundo estranho se revela. Ah, meu Deus do céu, é poeira mesmo que você de poeira ao vento. calor, o combustível dos trágicos temporais dos últimos anos. O sul do Piauí, há mais de uma década, não recebia tanta chuva. E a contradição nessas mudanças climáticas é que a gente está atravessando as águas para chegar à região que está se transformando num deserto brasileiro. O município de Gilboés, no Vale do Gurgueia, parece outro planeta. A gente está a 20 metros de profundidade, caminhando no leito do Riacho Gamileiro, que ao longo de cinco décadas teve o seu curso alterado por causa das Vossorocas, que são as mais graves degradações da terra. Num ambiente natural já fragilizado, o grande volume de chuvas, num curto espaço de tempo, olha só, vai abrindo crateras num fenômeno que a gente conhece como desertificação. A força da água aqui é um, exerce um, uma, um processo de erosão sobre o solo, ou seja, o que eu chamo de erosão hídrica. Dalton é doutor em desenvolvimento e meio ambiente. Estuda a desertificação há duas décadas. Essa é uma região que tem um ambiente natural frágil. Havia uma tribo nessa região muito famosa chamada Gelboes, e o nome Gelboes vem de outro nome indígena chamado Geruboés, que significa terra fraca. Ela foi maltratada, gado, mineração de diamantes, engenhos, mais e mais gente revirando o solo. Fotos de satélite revelam o avanço da desertificação nos últimos 50 anos. Hoje nós já temos Gilboese, e mais 14 municípios no seu entorno com esse problema. Embora essa aqui seja a maior de todas, existem três outros grandes núcleos de desertificação no Brasil. Irauçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco e a região do Siridó, no Rio Grande do Norte. Na ECO 92, já se falava em desertificação, professor? Exatamente. O documento mais importante da ECO 92 é a Agenda 21. E tem um capítulo específico sobre desertificação. E lá está dito que se conhece pouco sobre desertificação, mas se aponta a necessidade de se produzir os estudos. A ciência brasileira fez brotar esperança. Adaptando a técnica de plantar em níveis, o terraciamento, que as civilizações andinas já usavam séculos atrás para evitar que a chuva corresse livre, arrastando tudo pela frente. Gilboés se revelou uma terra forte. Há um solo rico e minerais que ajudam na agricultura. O que se via do IBGE era que você produzia nessa malhada aqui onde está hoje, sete sacos de milho. O nosso milho deu 70 hectares, de 7 pulou para 70. O Piauí tem tudo para ser um grande celeiro agrícola, da agricultura familiar, se tiver como ajudar em agricultura familiar. Seu Zeca Pemba é resistência. Onde a terra vermelha avança sem dó, a grama dele é mais verde. Aos 80 anos, ele toca a boiada, Aprendeu como um simples poço e um açude vencem a desertificação E garantem a horta da dona Zilmar Tem alface, pimenta, cheiro verde A solução passa pela riqueza das águas subterrâneas Aliviando a seca extrema na maior parte do ano A terra precisa de carinho igual gente a terra é ser vivo também. Quando eu vejo uma planta dessa aqui, eu para mim estou vendo meu, meus filhos crescer, meus netos, estou vendo o, o mundo ir para frente. Mas andamos para trás. Olha só o estado do Nuperad. o centro que desenvolveu as pesquisas e trouxe o verde de volta virou o próprio deserto. Olha só, tudo vazio. Aqui era um auditório para mais de 50 pessoas. Toda semana aconteciam palestras com pesquisadores, estudantes. Aqui também tinham computadores, material de pesquisa, móveis. Tudo isso foi saqueado. Sobrou apenas essa foto aqui do professor que idealizou o núcleo de combate à desertificação. No mundo, no mundo não existe um núcleo de pesquisa de recuperação de áreas degradadas. Só existe um no Brasil, no Nordeste, no Piauí e em Gilboés. Bom, no PERAD ele funcionou como deveria funcionar, por quanto tempo? Uns 10 anos, 2006 a 2016, mais ou menos. Ninguém nunca deu uma satisfação para ter interrompido o que acontecia aqui? Oficialmente, não. A Secretaria de Meio Ambiente reconhece que o lugar ficou fechado e sem vigilância. Diz já ter recursos para reformar e reequipar o núcleo e que prevê começar as obras ainda este ano. A Secretaria disse também que está fechando um acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que vai capacitar agricultores da região. Que futuro nos espera? Toda a agenda desenvolvida pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU afirmam de forma clara que elas vão atingir fundamentalmente as regiões mais pobres e mais frágeis do planeta. Essa região tem as duas coisas, tem populações pobres e tem fragilidade ambiental. Então, aqui as consequências das mudanças climáticas vão ser muito piores, muito maiores. É urgente a ação do poder público aqui. Um dia vira um deserto. Você vai ver no próximo bloco, poços que há 50 anos jorram a água das profundezas direto para o desperdício. Mas também vamos falar de esperança. Ainda dá tempo sim de mudar essa realidade. Voltamos já já. Filho do Universo ganhou outra dimensão depois da frase do astrônomo Carl Sagan Somos todos poeira das estrelas. A origem da vida que levou um tempo incalculável para se multiplicar aqui na Terra. E é assustadora a velocidade na qual estamos colocando tudo em risco. Houve a Eco 92, a Rio 92. Se nós tivéssemos levado mais a sério, colocado em prática o que foi discutido lá, você acha que a gente não teria um cenário como esse? Provavelmente não tão intenso, eu acredito. Né? É, a gente tinha esperança de que o planeta ia se conscientizar com uma rapidez grande, o que infelizmente não aconteceu, mas ainda tem tempo. A Rio 92 foi... A primeira grande cobertura da minha carreira, eu era uma menina, e para mim foi muito emocionante ter tido a oportunidade de participar da entrevista coletiva do explorador Jacques Cousteau, aquele homem que foi um dos primeiros né, a falar sobre a importância de preservar. Ele disse a seguinte frase, no futuro a guerra será entre os que preservam a natureza e os que a destroem. E a Amazônia vai ficar no olho desse furacão, infelizmente é o que está acontecendo. As águas uniram nossos paraísos ameaçados numa só reportagem, um bem precioso. Mas que jorra sem controle na maior reserva subterrânea do Nordeste desde os anos 1970. São poços abertos para pesquisa pelo CPRM, órgão hoje ligado ao Ministério das Minas e Energia. Depois que foi, foram perfurados os dois primeiros, mais de 300 foram perfurados aqui no Vale de Burguéia. Só 10% dessas águas são usados para irrigação e agricultura, num vale que sofre com a desertificação. A Secretaria de Meio Ambiente do Piauí Responsável pelos poços, diz que ainda é preciso concluir estudos sobre a qualidade da água, para que ela possa ser utilizada da forma adequada. Apenas 56 poços receberam registros. A pressão das águas é tão grande que os dutos se rompem lateralmente. Há 50 anos atrás, a ONU reuniu-se pela primeira vez para debater a questão ambiental. E há 50 anos, essa cena se repete, porque é exatamente a idade da perfuração desses poços. Eles jorravam a 70 metros de altura. Hoje, não passa dos 25. Significa dizer que a pressão do lençol está diminuindo, tem prazo de validade. E isso, infelizmente, hoje representa o símbolo nacional do desperdício d'água, numa época em que o planeta precisa de água. E o Brasil é uma das maiores fontes de água doce do mundo. É hora de a gente repensar, né, de reformular nossos pensamentos. Então eu acredito que a mudança, ela parte na educação infantil, né? Você acabou de ser pai, então acabou de nascer. Eu quero ter a certeza que ele vai contemplar essas mesmas maravilhas que eu também contemplo. Ana, você tem um companheiro quase inseparável aqui, que é o seu filho, o Valentim. Se ele se tornar biólogo você, não vai ter mais esse objeto. Estudo. Ele não vai, não vai. A gente tem que salvar eles. Salvar os bichos? Uh -huh. Salvar o mar também? Uh -huh. Será que vai ter isso tudo aqui para você estudar ainda? Eu acho que sim. Valentim vem de valente, forte, cheio de saúde. É o que precisamos. Antes que seja tarde para o nosso pálido ponto azul, como o astrônomo Carl Sagan definiu a Terra. Ele analisava aquela imagem e dizia né, que não existia indícios de que algo de fora... Pudessem nos salvar. Então, assim, a gente tem o nosso pálido ponto azul e se a gente não tiver junto para proteger ele, né, a gente vai se perder também, né. <SILÊNCIO> E uma curiosidade, a conferência da ONU, 50 anos atrás, na Suécia, que o professor Dalton mencionou no programa, deu origem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no próximo domingo. Vem aí uma semana para a gente pensar mais no planeta. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta. Bem, o código aqui na tela te leva para o nosso site no G1, onde os cientistas que participaram dessa reportagem revelam mais sobre as mudanças climáticas. E fique agora com a série SWAT. Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta.